Hoje eu tô aqui pra desabafar literalmente com vocês, falar uma coisa, gente, que eu estou, olha, eu tô chapada. Não estranhem esse vídeo, porque toda vez a Laísinha tá o quê? Tá toda amiguinha, né? Fazendo essa situaçãozinha, o quê? Toda romântica. E hoje eu tô chapada. E não tô bêbada, viu? Não tô bêbada. Eu tô tomando aqui a minha Lilo, mas eu não tô bêbada. Gente, agora vocês me respondem. Quem aqui odeia a pessoa que acaba de ficar solteira e já posta no Facebook que tá solteiro? ridículo, que ridículo, gente, isso é muito feio, cara, parem, parem que isso é vergonha alheia. A pessoa termina hoje o relacionamento e já posta hoje no Facebook. Só pra atualizar, solteiro, antes solteiro do que mal acompanhado. Solteiro sim, sozinho nunca. Ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, cara, cadê a consideração? O respeito pela pessoa que você ficou, sei lá, cinco meses, um ano, não sei, cinco anos, enfim, não importa o tempo. Tem a consideração pela pessoa. Cara, vocês passam muita vergonha no Facebook. Parem com isso. Parem de ficar querendo alfinetar os outros no Facebook e ficar feio pra vocês. Não fica feio pra pessoa, fica feio pra você. Assume que tá sofrendo, gente. Ou então, não fica postando no Facebook que tá bem, porque todo mundo sabe que você não tá bem. Não tem como ficar bem depois que termina o relacionamento. Isso é fato. Todo mundo que termina o relacionamento... Sofre. O negócio de ficar postando no Facebook pra atingir o outro é infantilidade. Pra mim, isso é coisa de criança, gente. A pessoa quer mostrar o quê? A pessoa quer mostrar que é... Nossa, eu sou coração de pedra. Coração de gelo na área. Não tô sentindo saudade. Por favor, né? Por favor, a gente sabe o que, que tá acontecendo. Ninguém aqui é idiota, todo mundo aqui já namorou, todo mundo aqui já gosta de alguém. A gente sabe o que acontece quando a gente termina um relacionamento, viu? Todo mundo sabe que a gente fica triste, que a gente sofre. Em opinião, posso até estar errado. Eu, Laís Oliveira, eu penso o seguinte. Se o cara acabou um relacionamento hoje, já posta hoje que tá solteiro no Facebook dos dois, um. Ou ele tá desesperado pra esquecer a ex e já posta no Facebook pra atualizar todos os contatinhos de uma vez e ver qual que pinga primeiro. Ou ele é um babaca mesmo, que não se importa com ninguém, a não ser com ele mesmo. Outra coisa, gente, outra coisa. Isso não é feio só pra homem, não. É feio pra mulher também. Mulherada, ô. <risos> Colabora com nós, né, poxa. Mano, pra mim, postou no Facebook, solteira assim, sozinha nunca. Tradução. Todos comem, ninguém assume. É feio, mulher. É feio? Não é bonito. Sabe o que você faz? Faz igual eu. Gente, olha, eu acabei um relacionamento tem pouco tempo. você vocês acham que eu tô como? Também tô sofrendo, velho. Mas o que, que eu faço? Eu vou no mercado... Compro uma garrafa de Lilo, entendeu? Compra minha Lilozinha e bebo em casa, suave. Bebo, fico bêbada. Sofro, choro. Mas eu não fico incomodando, nem mandando direto pra ninguém no Facebook, não. Entendeu? Vocês acham, que não, vocês acham que eu não sofro nessa vida? Eu sofro também. Mas o que, que eu faço? Eu vou no mercado, compro minha Lilo. Ontem mesmo, ontem mesmo, fui no mercado comprar a minha Blue Suite, né, Ben? Que é a minha pinga azul, que eu sou apaixonada. Cheguei lá, tinha o quê? O lançamento da Lilo, a Rosa. Falei, o okay, quê, moleque? Não gosto já de rosa, né? Eu falei, o quê? Vou levar essa rosa. Fiquei como? Fiquei com a língua rosa. No outro dia, caguei rosa. E fiquei, tipo, achando o quê? Foda. Achei foda, mano. E vai te sofrer ficar postando direto no Facebook? Vai cagar rosa no outro dia, gente. Você acorda e fala: caraca, velho. Eu fazia cocô marrom e agora eu tô fazendo cocô rosa. Isso não é muito foda? Se tu não quer beber em casa, sabe o que você faz? Vai pra balada. Vai pro pagode. Vai pagodear, gente. Vai se sertanejar um pouco. Vai esparecer vai a cabeça. Não fica postando direto pros outros no Facebook, não. Que isso é feio. O homem que posta direto pra ex no Facebook é porque ele quer voltar. Viu? Isso é fato. Você, homem, acabou de largar, posta em direta pra sua ex no Facebook. Todo mundo aqui já sabe que você tá querendo chamar a atenção dela, porque todo homem que posta que tá solteiro no Facebook é pra chamar a atenção. Toda pessoa que posta em direta no Facebook pra ex é porque quer chamar a atenção do ex, não superou. Mulherada também. Mulher também. Quando posta em direta pra ex é porque tá com saudade. Tá querendo dar uma sentadinha de leve. Posso dar um conselho pra vocês? Assim, não tô bêbada. Lembrando todos que eu não tô bêbada, tá bom? Eu tô desabafando, seriamente. E independente dos momentos ruins que vocês tiveram com o ex de vocês, vocês... Nossa. Vocês também tiveram momentos bons. E isso importa também, gente. Isso vale também. Vamos ter um pouco de respeito, um pouco de consideração pelo tempo. Nem que foi um tempo perdido, mas vamos ter um pouquinho de consideração. Aí depois, a água bate na bunda, você quer voltar com a sua ex? Você posta lá no Facebook que tava solteiro, depois de um mês volta com a sua ex? Você passa como um idiota no Facebook. Todo mundo pensa que esse cara aí é um babaca. A mulher também, cara. Mulher, por favor, valoriza nós. Valoriza nós. Quer esquecer o ex? Bora beber Lilo, tá bom? Bora beber Lilo, bora sair, bora ir pro sertanejo, bora... Ai, eu vou beber, bebê não vai chorar, chorando eu vou beber... Melhor você chorar sozinha do que ficar contando aí as mágoas no Facebook, porque depois você volta com ele? Pô, falo que essa daí é cor na mansa lá, ó, o cara traiu ela, ela tá com ele de novo. E, homens, oh, falando sério, falando um bagulho sério pra vocês agora, se eu tiver um ex que terminar comigo e no outro dia postar no Facebook que tá solteiro, eu não volto com ele mais, não. Então, se você realmente gosta da sua mina, realmente gosta da sua mina, e quer voltar, não posso isso não, tá bom? Porque vocês acham que ela vai estar tá lá pra sempre, te esperando? Tem uma coisa séria pra te dizer, tem umas que não vai, ó, não. não vai não. Eu, por exemplo. Não volto não. Mano, o conselho aqui da Laje Oliveira pra vocês. Acabou um relacionamento difícil, um relacionamento desgastante, um relacionamento que, mano, foda... Segue sua vida, vai beber, vai curtir, vai zoar, sabe? A gente tem uma vida toda pela frente. Mas não sai falando mal do ex, não, porque independente dos momentos ruins, tiveram os momentos bons e eu acho que a gente tem que ter respeito e consideração, entendeu? E segue o baile, bebê! O quê? Tamo como? Gostosinho azeite azeite! <risos>